de que adianta o estado de análise e perspectiva analítica se a vida em si não dá condições ou o ser não está em condições de perceber a passividade e a tranquilidade da, sobre a qual ele atua em responsividade e resposta ao ambiente e a sua mente e também suas crenças e ideais se ele não sabe nem distinguir o que são ideais, crenças ou verdades, de que adianta ter essa perspectiva analítica e a proposta dessa perspectiva analítica, se o ser não alcança essa análise. Não há um ambiente favorável ou uma situação favorável aonde o ser tem esses estímulos por isso que se mostra importante a constituição de instituições, e assim, em sua raiz, a instituição segue como modelo para a contribuição e desenvolvimento do indivíduo e sua individualidade num ambiente propício de cuidado e amparo, para que ele tenha, assim as alianças para constituir sua confiança e também a sua percepção de confiança. E com isso a instituição constitui uma autoconfiança no indivíduo. E essa autonomia serve para que ele tenha parâmetros de evolução e percepção da sua própria realidade, se realizando enquanto humano pertencente ao meio. Seguindo com esse plano, ele se desenvolve até transcender os aspectos de pertencimento e os vieses de condição tribal, e com isso ele segue ao próximo nível. Nível esse que condiciona o ser em ter autonomia, individualidade e integridade. Mas sem as condições iniciais de vivência, ele não vai sair da sobrevivência e ficará patinando e patinando sem ter um aspecto de percepção favorável. Sem ter uma condição de desenvolvimento satisfatória. Isso serve para que as pessoas tenham parâmetros, etapas... O um mapa Ou instruções É isso